com vocês começando mais uma edição do auge brasil de hoje inauguração do velocity americana chá das princesas no tivoli shopping No esporte clube barbarense e a bonita Serra Negra. Gosta de atividade física? Inaugure em americana o Estúdio Velocity Bike Indoor. Vejam as imagens. Fada chega ao de Shopping, no Chá das Princesas, e nós do Alge Brasil estivemos lá. Vejam que graça que foi o espetáculo! Nossa, é muito, muito... Que Rainha Pamela A tradicional Pai caipira aconteceu no esporte clube barbarense. Música boa, gente bonita e um delicioso almoço. Temporal cidade Olá, você que acompanha o Auge Brasil Nós vamos mostrar como está sendo este evento Que acontece numa parceria entre o Esporte Clube Barbarense, Que comemora os seus 92 anos E a confraria a bares que vem para o bem É a terceira edição dessa parceria e hoje tem Paeja Caipira, que é o prato principal da nossa Confraria aqui na área dos quiosques, do Esporte Clube Barbarense. Comida deliciosa, bebida gelada, música de qualidade, tem diversão para a criançada. Enfim, um domingo de muito lazer, gastronomia e solidariedade. Nossa Confraria A Vales Que Vem para o Bem receberá dois litros de leite a cada convite vendido e aquilo que for arrecadado nós vamos destinar para a MEB, associação dos Moradores do Vista Alegre, Parque do Lago e Adjacências. Um grande domingo, mais um grande evento com a assinatura do Esporte Clube Barbarense e com o apoio desta empreitada da confraria Avares que vem para o bem. Vamos ver como está sendo este grande evento. E no nosso giro de hoje, o Auge Brasil visita a bonita Serra Negra, cidade turística, onde recebe muitos visitantes aos finais de semana. ficamos por aqui. Semana que vem temos um novo encontro. Até lá!